Oi, eu sou o Celso Dias da Benchmark e neste vídeo eu vou falar o que você pode fazer quando o médico resolve chamar todos os representantes, na mesma hora, para fazer a propaganda. Se você é um propagandista já experiente, provavelmente você já passou por isso. Se você é um neófito que é um propagandista recém-contratado, pode ser que você já passou, pode ser que não. E vamos lá, vamos discutir um pouquinho sobre o que pode ser feito nessa situação. Isso é bom, isso é ruim, devo entrar, não devo... Mas antes, antes, eu quero te convidar, se você ainda não fez, vai aqui agora aqui embaixo e se inscreva no nosso canal, Vida de Propagandista, o canal mais completo do país sobre a profissão. Então não dá para ficar de fora. Além de se inscrever, aciona o sininho aí, clica nele aí para você receber notificação toda vez que um novo vídeo chegar para você. Seja o primeiro a vez, saia na frente, combinado? E aí, já se inscreveu? Posso continuar? beleza é assim que se fala hein? então isso acontece né se você é na talvez você ainda não passou por isso mas vai passar mas isso acontece às vezes o médico ele está um pouco mais com pressa ele precisa agilizar ali a agenda dele e ele resolve então chamar todos os representantes de sua vez Ei, vamos falar comigo né? e aí ele chama todo mundo para dentro do consultório bom não sei você a primeira vez que eu passei por isso eu achei muito estranho né? eu fiquei um pouco deslocado eu falei eu pensei, na verdade eu pensei assim, pode ir Sardalto, quer dizer, devo entrar, não devo ir? E o Arnaldo não estava lá para me responder e acabei seguindo o bom senso e entrei, fiz certo, né? Então a primeira dica que eu te dou é o que você não deve fazer. Por favor, não rejeite o convite. Seria muito indelicado, ah, geraria um clima esquisito né? entre os representantes, com o médico, com a própria secretária, então não é bacana. Então, aceite, agradeça, entre. E a segunda grande dica que eu te dou é aproveite a oportunidade. Não quer dizer que a situação é estranha, que ela é ruim. Às vezes, a nossa mente classifica isso de uma forma equivocada. Então, na verdade, essa é uma grande oportunidade. Se você é neófito, por exemplo, você pode pedir para os seus colegas. É, permitirem, se vocês puderem escolher essa ordem aí, né? deixa eu ficar por último. Eu fico mais à vontade. Eu ainda estou aprendendo, eu ainda estou criando um pouco mais de segurança. E eu quero aprender um pouco mais, quero ver a propaganda de vocês. Então, isso é muito legal, mas por que, que você vai ficar por último? Para escutar o seu concorrente falando do medicamento dele, para falar do seu medicamento, etc. etc. Nada disso. Para quem é um aluno, sabe muito bem que eu não sou a favor dessas coisas né eu acho que o representante que perde tempo falando de um outro medicamento dentro do consultório ele já tá errando então se você for esse representante você também estará errando não faça isso tá mas é uma grande oportunidade de aprender com outros profissionais tá existem pessoas ali que vão ter mais experiência que você vão ter mais tempo de campo e tendem a ter uma performance melhor porque para ele isso já se tornou natural. Então aproveite esse momento e aguce os seus sentidos, a sua audição, a escutativa, a visão, a atenção, para você observar né? como é que ele utiliza as palavras, como é que é a ordem da comunicação dele, o tom de voz, as perguntas que ele faz. Então você pode aprender muito com outros representantes. tá? Você pode pegar ali ideias para a incrementar ainda mais o seu trabalho dentro do consultório. Tá bom? Então, você observa com atenção, mas não executa isso na hora da sua propaganda, tá? Isso é muito importante, porque primeiro que não vai soar autêntico, né? Vai ficar aquela coisa meio Frankenstein ali, né? pode tirar a sua segurança nesse momento, então o momento de fazer isso não é aquele, você observa, anota mentalmente lá, né? olha gostei disso, achei legal, eu vou tentar experimentar, e também meus alunos cansam de ouvir de mim que a hora de testar algo novo não é dentro do consultório, então treine, treine, treine, tá? não canse de treinar, Tá, treine com o seu colega, treine na frente com o espelho se precisar, mas na hora do consultório é a hora de falar de forma fluida, né? fluentemente, não é hora de testar nada, tá bom? E aí sim você vai começar a incrementar e aí você pode testar, depois que você já está acostumado, né? essas novas estratégias, essas novas ideias e muito cuidado para você não perder sua autenticidade, tá bom? Cada pessoa tem seu próprio estilo, né? Claro, o próprio laboratório né? tem a sua conduta, tem a sua cultura, isso você tem que entender e tem que incorporar né? dentro da sua propaganda, dentro do seu trabalho. E na medida que você tiver liberdade para poder incrementar, né? acrescentar algo novo, é uma grande oportunidade, beleza? E uma última dica extra, às vezes acontece de você precisar é, falar algo com o médico, que ali você não sente a vontade para fazer isso, seja qual for o motivo. Por exemplo, destacar algum diferencial competitivo do seu produto que o seu laboratório considere como algo estratégico, né? Isso pode acontecer. E ali você não se sente à vontade. Por favor, não não toque nesse assunto ali naquele momento no consultório, né? Oh, doutor, será que eu poderia voltar e falar com o senhor novamente, porque eu tenho algo a mais a dizer? Não seria interessante? Geraria um clima estranho, tá bom? Então, o que você pode fazer? Depois da propaganda, depois que você já saiu, se os representantes já tiverem ido embora, né? Converse delicadamente, ali com o secretário de uma forma discreta e peça a oportunidade de realizar uma revisita extremamente objetiva apenas para falar de algo que você não teve oportunidade de dizer nessa propaganda. Você pode receber um sim ou um não. Você pode entrar em contato com o médico, dependendo do seu nível de relacionamento com ele e criar essa oportunidade em outro momento, tá? Mas não escolha fazer isso, sugerir isso no momento que está acontecendo ali a propaganda, as propagandas, tá bom? E aí, te ajudou? Comenta aqui embaixo se você é óbvio, se você ainda não passou por isso, se salvou a sua vida, né? Se você já é um propagandista experiente, como é que foi a primeira vez que você viveu isso? Quais foram as suas estratégias? Quais têm sido as suas estratégias? Comenta aí que é muito legal a gente compartilhar e ajudar os nossos colegas que estão começando agora. Combinado? Ó, não deixe de nos acompanhar, tá? se inscreva aqui e aguarde o próximo vídeo. Eu te vejo lá. Sucesso para você!